Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui nesta comunidade É uma comunidade muito pequena Nós não somos muitos, nós somos poucos aqui o, o, o que são ativos né? assim ambientalmente, ativos é, socialmente, artisticamente. que é uma moral em homenagem aos, aos baluartes do, do Salgueiro. Aqui, ó. Na, na Bororó, onde é. era o bar que os compositores se reuniram para fazer o samba, o samba do Salgueiro. A gente agora está resolvendo trabalhar a memória, até porque a biblioteca também é memória. Por que não trabalhar a memória da comunidade para com essas crianças? A ideia de hoje e dos grandes encontros em geral é que a gente tenha um momento no ano onde a gente se encontra presencialmente, todo mundo que puder, que quiser, nossos amigos, aliados, sem limite de número de pessoas, para a gente poder é, falar do ano né, que aconteceu, avaliar junto e também se preparar e pensar junto o próximo ano e os anos futuros. Hoje nós somos a comunidade que tem o esgoto mais limpo, né? A gente tem o biodigestor e tem também a, o é nome? a energia solar. A gente sempre se encontra né, em momentos muito rápidos e tem essa verdadeira imersão. Em cada projeto, né, durante esses quase quatro meses, a gente está ali se acolhendo, se escutando. E nós conhecemos a Serra da Misericórdia, um lugar lindo, visual lindo, e que está sendo muito bem aproveitado, né, pelo sem, pelas pessoas que moram lá. Fiquei muito feliz porque ali na nossa comunidade nunca teve um trabalho de informação de passar informação como foi passado com transparência ali tanto para a escola, a diretora está com as portas abertas, ano que vem nós vamos atuar dentro das escolas a partir de 2023 com um grupo de mulheres a partir desse projeto que foi feito ali. Essa pesquisa, ela abriu portas, ou melhor vou dizer, pontes, para que os nossos jovens estivessem participando é, na comunidade, conhecendo a comunidade e incentivando eles a buscar soluções. Eu tenho um sonho de replicar esse telhado verde e fazer mais é, um tanto de, de, de, de telhados verdes possíveis, né, que eu consegui fazer nessa vida. Com a ajuda da Rede Favela Sustentável Concate, já vai fazer o primeirão lá na Vila Kennedy. Todo o nosso saber realmente veio das notas mais velhas, dos nossos mais velhos, conhecimentos passados já, conhecimentos tradicionais. O coletivo de herdeiras e herdeiras, na verdade, sempre existiu nessa prática, a minha mãe faleceu tem 9 anos, com 94 anos. No nosso quintal, sempre teve ervas medicinais. Eu achei muito legal o projeto porque traz memória afetiva. A minha avó ela era paralítica, ela não conseguia andar. E uma das coisas que a gente aprendeu com ela foi erva e nome de erva. Porque como ela não podia andar, ela botava as netas para catar no mato. Então assim, eu tô ali muito nostálgica, porque já fazem 30 anos que ela morreu e hoje era como se ela estivesse aqui. O TTC, ele é um modelo de gestão coletiva de determinado território. E ele tem como característica principal uma coisa que numa primeira vista é muito estranha para gente. Ele separa a propriedade da terra da propriedade das casas. Então, quando o TTC separa as propriedades e diz que a propriedade da terra fica com a comunidade e que não pode ser vendida, ele tira esse preço da jogada. O terreno pode ser compartilhado com todos os outros vizinhos, porque isso vai nos dar garantia, segurança, para a minha referência, que é a minha casa. Porque para qualquer um de vocês que eu perguntar, quando vocês saem daqui, vocês vão para onde? Eu vou para casa. E você tem na ideia onde é a sua casa. Tem o edital, mas a gente tem a ideia, mas não sabe botar no papel para se adequar para aquele edital. Escrever! a ah, oficina de criação de projetos. A galera falou muito da questão de multiplicar conhecimentos. Então, se uma pessoa tem conhecimento que ela adquiriu em um curso ou numa uma formação, ela necessariamente compartilhar isso com os outros, e talvez em intercâmbios promovidos pela rede Temáticos. E a ideia desse, desse trabalho é a gente construir tipo, um repositório, alguma coisa que a gente possa reunir toda a documentação do, do laboratório dos moradores para regenerar a memória dos locais. Então a proposta aqui é, é que a rede fortaleça ações que promova, né, fortaleça, apoia, incentive ações que promova a bicicleta e os modais ativos pro, na rede padrão sustentável. Que tenham mais espaço para mães solos, né? Acho que isso, né? cursos e espaços para que as mães solos possam participar né? com seus filhos, enfim. Ter oficinas próprias para as crianças, para que elas possam se sentir parte da rede, se encontrar, brincar e também começar a ser parte. Afinal de contas, serão nossos futuros líderes. O Morro do Salgueiro, como já foi falado, é né? uma favela é, ancestral, né? O Morro do Salgueiro ele é muito conhecido pelo samba, né? Que é muito rico, mas ele é muito mais do que isso, né? O Morro do Salgueiro, ele é um verdadeiro quilombo, né? Então que que vocês saiam daqui com esse axé.